Para com isso rapaz Para com isso Deixa de preguiça Vamos trabalhar Mexe esses braços aí camarada Vamos lá, presta atenção Terminei aqui o quadrado Consegui fazer oito Certo? Colorir, que é uma coisa que vocês podem fazer Colorir para entender Cada um dos elementos E agora o que, é que nós vamos fazer? Retirar todos esses quadrados né, para que ele possa desenhar a curva e a espiral. Né? Então, vamos lá. Primeira coisa, como eu disse para vocês, nós vamos criar aqui a base. Então, é, pode começar aqui mais para o canto, né, porque ele vai fazer uma curva assim em função da rotação de 45 graus. Tá? Então, vamos lá. Ó, presta atenção. Vou desenhar aqui ó, a minha base. Certo? o lado de cima aqui eu fiz com 10 né? aqui em cima, para a gente possa para que possa caber você vai fazer o quadrado com 6 é, eu acho que dá vamos lá com o então, escalímetro marca 6 6 e eu vou tentar fazer o mais rápido possível parando nas explicações essenciais então, aqui eu vou repetir o processo de construção do quadrado. Então, crio a perpendicular, horizontal e vertical, com a relação de 90 graus, posiciono em cima do ponto identificado, estabilizo meu equipamento e só depois eu traço. Traçando, olha só, nós vamos criar aqui o quadrado 6 por 6. isso, Essa que é a intenção. Né? Então, 6 por 6. Então, até agora, só repetir o processo daqui de baixo. Criei um quadrado 6 por 6. Né? Então, o que nós fizemos aqui? Identifiquei o centro. Então, eu vou precisar das duas diagonais, mais da horizontal e vertical, depois que eu encontrar o centro geométrico desse quadrado aqui. Tá? Então, vamos lá, ó, encontrei o centro geométrico, que é esse ponto, e agora eu vou marcar. E não preciso dessa do meio, que eu vou fazer ele a 45 aqui. Então, posiciono no centro, encosto o equipamento, e marco só lá, ó, só esse pedaço. Porque aqui eu já sei que está dividido né, em dois segmentos iguais. Com esses dois segmentos, esse ponto, agora eu vou fazer a 45. Que seria o que? Esse quadrado aqui que está em alaranjado. Lembrando que eu vou precisar dos prolongamentos, ó, porque eu uso o, o, a largura total do, do quadrado. Né? Então eu vou prolongar aqui um pouco mais ó, as linhas para que eu tenha, saiba onde que é o limite... Da, do meu desenho, então 45 graus a partir desse ponto até cruzar com essa linha limite, para a direita e para a esquerda uma coisa que nós temos que observar é, ó, 45 graus então estou retirando o quadrado aqui, ó, 45 graus quando e eu tracei 45 graus, eu tenho dois pontos identificados aqui. Então é a partir desses pontos que eu vou traçar as outras duas. Ó. Era o encontro delas. Ó. Tá aqui o meu segundo quadrado. Ó. Então um quadrado com a base horizontal e o outro com a base de 45, certo? Bom, como que nós fizemos aqui? Eu não tive que identificar o centro geométrico? Eu tenho que fazer isso aqui também, porque é a partir desse centro que eu vou fazer o terceiro quadrado, que é com a base assim na horizontal. Então vamos lá, prolongo esse centro, que ele vai dividir, vai ser a diagonal do quadrado a 45, Mais uma vez, falando para vocês, se preocupem nesse primeiro momento com o processo, tá? Esquece, por enquanto, a questão da precisão da limpeza. Entende o processo geométrico. Bom, dividi, achei o centro geométrico. Se eu posicionar o esquadro 45 aqui, ó, eu vou dividir esse quadrado em duas partes iguais, que é o que nós estamos querendo, ó. Tá vendo? Mais uma vez, esse mesmo risco aqui, eu fiz aqui. Então, o que eu tenho que fazer aqui agora? 45 graus. Então, olha só, 45 graus, nessa posição de 45 não dá. Então, eu vou ter que pôr esse quadro com a base em 90 graus. Aí, eu vou ter o terceiro quadrado, ó. Ops. E vou ver aqui a quarenta e cinco graus. Certo? Terceiro quadrado. Bom, só para que vocês possam lembrar, vou pegar outra coisa aqui, ó. Que já foi feito. Olha só. Então, olha, olha aqui como que ficou. Então, eu tenho um quadrado com a base, depois 45, certo? Aí, o próximo quadrado, ele é similar a esse, ó. e depois o outro é 45. E assim consecutivamente. Então, o próximo, eu vou ter, eu vou ter a encontro aqui das diagonais, não é isso? eu vou identificar o centro e ele vai sair a 45 graus aqui o próximo quadrado ele vai vir aqui certo? criando essa curvatura aqui perfeita então é esse é o nosso exercício, que nós vamos fazer em sala de aula e você tem que entregar para mim pronto, ok? É... Só uma pequena correção, pode que você for fazer aqui com a largura de 6, ele vai sair um pouco fora da, da folha. Então, nós vamos padronizar isso aqui em 5, tá? Faça com essa largura de 5, ok? Bom, como você fez aqui com 5, o que, que vai acontecer? É... Nós queremos estudar aqui a questão da escala. Então, você usou a escala 1 para 100. E você vai rotacionar o seu escalinho, vai localizar aí a sua escala 1 para 50 e vai medir 5. Vai medir 5 na escala 1 para 50 e vai desenhar aqui do lado. Ou melhor, né? nós vamos decidir em sala de aula o que, que você vai fazer aqui. Aqueles que já tiveram a aula sabem que você pode fazer qualquer elaboração a partir dos 45 graus aqui. É né? uma composição. Então, solte a sua criatividade, na verdade, e faça aqui é, a sua composição utilizando quadrados de 45 graus, né? estudando essa questão da inclinação. Tudo bem? Então, vamos lá. Até na aula. Boa sorte para vocês, bons estudos. Até mais.